A ser tratado aqui nesta conferência sobre de departamento marketing digital. Portanto, estamos no ISAL e viemos cá realizar o seminário Marketing Digital 360, que é uma conferência dirigida especialmente aos alunos desta escola, dos vários cursos, mas também temos pessoas que vieram de fora para este evento, já está totalmente desbotado já há muito tempo, por isso, até perdemos de vir cá de novo em novembro e neste seminário vamos abordar as várias áreas que compõem o marketing digital, desde as redes sociais, desde o Google, marketing digital, website, conteúdos e, portanto, como é que podemos articular toda esta estratégia, não só no setor do turismo, mas em todos os setores. pergunte precisamente, o que é o marketing digital? O marketing digital é as ferramentas que as organizações podem utilizar para que, com base no marketing eh, tradicional, no marketing clássico, possamos, no digital, eh, então, comunicar eh, o primeiro objetivo, comunicar ou chegar até o público-alto, ter o awareness, ter a atenção, para neste processo de comunicação, de interação, possa depois, então, efetivamente, haver uma conversão, que pode ser uma venda ou pode ser outro objetivo de acordo com a organização. E, portanto, o marketing realmente tem vindo a ganhar cada vez mais força na componente digital, porque o digital faz parte das nossas vidas, da nossa vida real, há sempre uma componente digital todos os dias. Claro, essa transformação daquilo que era o marketing tradicional para hoje, o marketing digital, de que forma é que as empresas estão ou não a utilizar estas novas ferramentas? Elas já têm vindo a utilizar cada vez mais, no entanto ainda há muito por fazer, não só em Portugal, mas um pouco por todo o mundo, portanto no mundo somos 7.4 mil milhões, menos de metade ou quase metade tem acesso à internet, mas, a maioria das organizações ainda não está a fazer o essencial para comunicar. Temos que ir para além do base, para além do website, para além da comunicação digital mais tradicional. Irmos mais além e temos uma estratégia de content marketing de produzir conteúdos de interesse ao público-alvo. Temos interação nas redes sociais e estarmos de forma e uma presença profissional nas redes sociais. O que acontece é que, por vezes, uma organização tem uma presença um bocado avulso. Lembra-se de criar um site que já tem há cinco anos depois cria uma conta no Facebook, mas não tem as pessoas com as competências certas para o gerir uh, e para interagir, uh, depois se calhar não tem presença noutras redes sociais que são importantes e depois todos os meios digitais não estão devidamente integrados para produzir os efeitos que são desejados e portanto aqui por vezes falta uma estratégia digital para com os recursos certos ter os resultados desejados. Esse conceito pode ser aplicado ou deve ser, deve ser aplicado um, em mercados mais pequenos que precisam realmente de, de se valorizar e de se evidenciar no mercado global. Uh, pergunto uh, uma terra pequena como a Madeira, uh, o que é que as empresas podem fazer e de que forma é que podem aproveitar essas novas estratégias? Uma das grandes vantagens do digital e do marketing digital é que consegue-se com poucos recursos obter bons resultados. É que, precisa, é que precisamos fazer tudo bem, não é? Utilizar os meios digitais, investir os recursos certos, e indo pelo caminho certo podemos obter resultados. Portanto, vemos hoje em dia mesmo uma startup com um pequeno negócio que nem tem recursos financeiros e conseguem, com o digital, alavancar o seu negócio. Por isso, organizações com um bocadinho mais de dimensão, ainda mesmo que sejam pequenas empresas, diria que têm a obrigação ou têm, têm o dever de utilizar estes meios a seu favor. O que acontece é que ainda não há muito esta cultura digital, Uh, empresas, especialmente as empresas, se calhar maiores ou mais tradicionais, demoram mais tempo a, a adaptar-se a esta tecnologia, mas está ao alcance de todos. Mesmo quem não tem orçamento ou tem pouco orçamento, o digital não é grátis, naturalmente, mas está disponível caminhos para todo tipo de, de recursos uh, e, por isso, mesmo em mercados mais pequenos, pode e deve ser utilizado quando o mercado é o mundo, especialmente Madeira, o mercado, embora existam alguns mais, mais definidos que visitam Madeira, mas querem chegar a todo mundo. E a Madeira até tem utilizado muito bem os meios digitais, mas há sempre um potencial para utilizar cada vez mais, até porque todos os dias estes meios estão sempre uh, a mudar. E, portanto, temos que acompanhar estas atualizações. Qual a sua percepção da utilidade destes meios pela Madeira neste caso? A Madeira tem utilizado, tem vindo a fazer já há algum tempo campanhas uh, nos meios tradicionais e também no digital, uh, e por isso pode fazê-lo ainda mais para atrair uh, turismo, não dependendo dos operadores mas também uh, para que uh, todo o setor possa ter os seus próprios meios uh, e depender cada vez menos de operadores e poder ter a sua estratégia de marketing digital na, nos diversos meios que lhe trazem mais retorno, diversificando assim as suas fontes de receitas uh, pelos vários meios, não só o digital, mas o tradicional, portanto todos são importantes, mas diversificando o máximo possível e irão em conta expectativas e hoje em dia o turismo pesquisa-se essencialmente online. Um, ainda há margem para os pequenos negócios utilizarem isso ou, ou há falta de formação nessas ferramentas? uma forma geral há falta de formação, isso nota-se muito. Uh, aí é realmente ainda há muito trabalho a fazer. E o que acontece é que mesmo os pequenos negócios sabem que é importante criar uma conta nas redes sociais ou ter um website e fazem aquilo que sabem e o que podem. Uh, muitas vezes há quem do desejável, mas vão avançando nesse caminho. Portanto, há aqui muito espaço para melhorar em termos de proficiência de utilização destes meios. E muitas vezes também acontece é que pensam que já utilizam muito bem e, na verdade, está desajustado em relação àquilo que deveria ser feito. Somando a isto, a velocidade que está a acontecer nos últimos dois anos, acelerou muito a velocidade de mudança dos meios digitais, das próprias ferramentas tecnicamente como utilizar, acabam por ficar desfasados esses meios. Portanto, isto requer, é exigente do ponto de vista também de, de utilizarmos regularmente e estarmos a par das suas atualizações, é também exigente mesmo para quem trabalha só nesta área. Pode sugerir, por exemplo, algumas ferramentas uh, que permitam alavancar estes pequenos negócios ou um, o comércio tradicional, uh, como é a Madeira, por exemplo? Sim, começamos pelo mais clássico, que é no Google, portanto, aparecer em destaque no Google, seja de forma orgânica, portanto, trabalhar o Searching já no Optimization para aparecer nos motores de pesquisa, mas também investir em publicidade paga no Google, já que no turismo as pessoas pesquisam e, portanto, é importante aparecer nos resultados do Google. Portanto, há aqui pelo menos duas frentes para trabalhar. A parte não paga e a parte paga. Depois, para além disso, por esse ponto que tem a base do, da estratégia digital ou a base das ferramentas digitais, que é o seu blog, a sua, o seu website ou algo similar, ou landing page, páginas de conversão, depois vai precisar de estar presente nas redes sociais. Não tem que estar em todas, mas também não tem que estar só numa. Portanto, vai escolher dentro das redes sociais mais importantes, aquelas que fazem sentido. E depois, uma coisa muito importante e que por vezes esquece, é a gasolina, do marketing digital que são os conteúdos. Portanto, produzir conteúdos interessantes. No caso do turismo na Madeira, mais importante ao que publicar as promoções que têm, os pacotes atrativos, é também publicar conteúdos de pontos de interesse, porque é que visitar a Madeira é interessante, e outras e outras áreas não necessariamente comerciais, mas que atraem muito a atenção do seu público-alvo. O que eu quero dizer em concreto com isso? Em que normalmente as empresas estão focadas em publicar aquilo que lhes interessa, que é eu quero vender o meu produto. E, às vezes, não existe a visão em publicar conteúdos que interessam no público-alvo, em que são conteúdos não comerciais, em que geram atenção e interação, já que nas redes sociais é cada vez mais difícil termos alcance sem pagar. Uma das formas de contrariar isso é publicar conteúdos que são realmente interessantes, sem cariz comercial. E a maioria dos conteúdos deve ter esse cariz não comercial. É claro que quem está à frente de uma empresa pode pensar, bem, mas eu estou a produzir conteúdos que não são comerciais eu quero vender. Mas é uma estratégia, a médio e longo prazo, de atrair atenção. E resulta, é preciso ter visão para isso. Uh, e uh, é, no turismo há muito potencial para se conseguir atrair atenção com esses conteúdos, com o content marketing, que é a gasolina da área digital. Porque se formos só comerciais nos conteúdos não chega, é preciso ir para além disso. Daquilo que tem...